Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, certo? Hoje vamos fazer mais um passo a passo, mais um projeto e um cisne muito fácil de fazer Eu espero muito que vocês gostem, certo? Para você estar chegando agora, já marque sua presença aí, deixa um joinha, certo? É, e assista esse vídeo até o final para vocês entenderem, ok? Então, para início aqui vamos precisar de arame, ó Eu pego, Como esse arame aqui é fino, eu fiz em várias partezinhas mas se você tiver um arame mais, mais, mais grosso, ou um ferro que dê para entortar, entendeu? Dá certo também. Vou usar uma vasilha dessa daqui. Vocês podem estar usando o tamanho que vocês quiserem, né? ok? E cimento, latinha de cimento envolvido com tiras de tecido. Que eu vou fazer o okay? quê? Eu vou envolver isso aqui, ó. que é o pescoço e cabeça... Do nosso cisne, certo? Ó pessoal, já enrolei isso aqui e vou reservar no canto, ok? Aí vamos precisar agora da base dessa. Eu vou usar um tanto desse aqui, ó, de areia peneirada Para uma de cimento, ok? Que já está aqui. Estou usando água com uma colher de cola e eu vou deixar essa massa farofada, certo pessoal? Aí eu vou fazer essa massa aqui e volto já para mostrar para vocês como ficou. Ó pessoal, a massa fica assim ó, que é a massa farofada e agora vamos começar a fazer aqui o. encher aqui a nossa forma. Ó oh, pessoal, fica mais ou menos assim, ok? Agora nós vamos marcar aqui, ó. Marcar aqui. Sobe e desce aqui. Do mesmo jeito do outro lado. Tentando fazer mais ou menos igual. Certo? Aí vamos tirar isso aqui. Agora, só ajeitando aqui as, as, as pontinhas. Ó. ó, pessoal, a ideia é que fique assim, ó. Esses so, esse sobe e desce, tanto do lado quanto do outro, certo? Fica assim, ó. Certo? Aí aqui eu amoleci um pouquinho a massa, só pra agendar esses acabamentos aqui, ó. Logo. Ó pessoal, no caso aqui vai ser o rabo do nosso cisne E aqui é onde eu vou colocar o pescoço Só que eu vou dar mais outra cavada aqui, ó Que eu não quero retinha Certo? Pronto pessoal, agora vamos colocar aqui, ó O pescoço e a cabeça Vamos chumbar isso aqui eu Vou abrir aqui um pouco, só para marcar. Ó oh, pessoal, bem aqui, ó, certo? E agora com o cabinho do pincel a gente vai e faz o furo, o furo da drenagem, aí esperamos essa peça secar por 24 horas já sombra para a gente começar a vir aqui modelar o pescoço e a cabeça, certo? Ó oh, pessoal, já secou aqui o nosso vaso, vamos fazer formar, certo? muito fácil. E a massa que a gente vai usar é essa daqui, que a gente usa, usa sempre, que é de um adecimento para uma de areia peneirada fina, certo? Ó oh, pessoal, aí vamos dar só uma limpadinha aqui ó. Ó, pessoal, vamos fazer um monte dessas bolinhas assim. Ó, aí vamos umedecer aqui e vai colando. Ó, pessoal, vamos fazer uma bolinha e colocar bem aqui. Aí aqui eu amoleci um pouquinho a massa ó. Certo? Aí vamos umedecer toda a peça Assim E pegando essa massa aqui que tá mole E fazendo assim ó, Fazendo só a textura nela. Ó, pessoal, fica assim, certo? Tá aqui a textura, ó. Isso aqui também é opcional, faz quem quer. Essa texturazinha. E vamos esperar essa peça secar aqui por 24 horas na sombra, certo? Pra gente vir dando os acabamentos finais. Ok? Pessoal, nossa peça secou, certo? Nosso vaso, ok? Olha só o fundo da drenagem, como ficou aqui, ficou bom. E ficou um espaço bom para plantar. Então o que, é que eu fiz aqui? Ó? Já lixei ela e passei a primeira de mão de tinta branca para a parede ou para piso. E vou usar as tintas que eu tenho aqui, que é tinta para tecida, tinta, tinta, esse pigmento aqui, vocês usem, aqui vocês têm em casa no momento, ok? Então aqui eu já misturei ó, a tinta branca, que é essa daqui, certo? Junto com a tinta para a parede e coloquei um pouquinho de purpurina. Ok, Aí agora eu vou colocar ó, uma colher de resina acrílica à base de água Já para impermeabilizar já a peça E começar a pintar Ó oh, pessoal, finalizado ficou assim, certo? Como eu já tinha passado, já misturado a resina a acrílica, a base de água, não vai ser preciso passar novamente, certo? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse cisne, é muito fácil de fazer e prático. Eu também espero que vocês façam e me mostrem também lá no grupo New Arts com Amor do Facebook, que eu vou deixar linkado aqui neste vídeo. Ok? E para quem já gostou e ficou até agora, é, aproveita se inscreve no canal deixa seu joinha Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também Convida os amigos para conhecer o nosso trabalho Até o próximo vídeo pessoal E no final desse vídeo vai ter outras opções de vídeo também Certo? Linkado no final Ok? Um forte abraço E até o próximo vídeo se Deus quiser